É treta! Eu não sei vocês, mas tem uma coisa que muito me interessa na política. É uma boa treta para aquecer as coisas. De um lado do corner, nós temos o Pavinato. Do outro, o Nelipe Feto. E estão um ameaçando o outro de processo judicial. Vamos entender tudinho o que aconteceu aqui nessa treta. Mas antes de irmos para a treta em si, eu quero fazer uma nota sobre o pavinato em si. O Tutinha, dono da Jovem Pan, de bobo não tem nada. E ele coloca um jornalista que é homossexual para lhe apresentar alguns dos seus programas, ou comentar alguns dos seus programas. O que é uma estratégia genial. Como é que a esquerda faz? A esquerda buga com o pavinato. Ué! A, esquerda não, a direita não é homofóbica, a direita ela não é ali preconceituosa. Então como é que pode ter esse pavinato sendo tão querido pelo público da Jovem Pan? Então tá bugando todo mundo lá. E claro, ele incomoda o Nelipe Feto aqui, que faz o seguinte post. Um apresentador da Jovem Pan me chamou ao vivo de delinquente. Ah, e você já chamou todo mundo de tudo que é coisa? Mas tudo bem E disse que viu uma matéria da Folha Que mostra que eu faço parte de uma milícia A tal matéria sequer existe Isso é a Jovem Pan E o tal Pavinato Vai ter a chance de explicar suas falas na justiça Ui, perigoso Felipe Neto Vai usar seus advogados para processar um jornalista Hum, mas que curioso, não é mesmo? Não existe liberdade de expressão no nosso país. A gente sabe muito bem disso. E eles usam o poder judiciário para calar todo mundo que são seus inimigos. Enquanto eles xingam de tudo que é coisa, todo mundo que eles desejam, e nada acontece, porque para eles tem direito de liberdade de expressão. Para nós é discurso de ódio. E antes de vermos a resposta do Pavinato em si, Quero falar sobre a nossa décima rifa. A cada rifa vendida, o Felipe Neto perde um fio de cabelo, ficando cada vez mais careca e perdendo cada vez mais seu público jovem. Então, compre quatro rifas, leve cinco, tamo junto, tá bom? E aí, vamos à resposta do Pavinato aqui. Ele fez um print dessa mensagem do Felipe Neto e escreveu Beleza, explico sim e mostro o conteúdo na justiça. Afinal, o sujeito é tão corajoso que me bloqueou nas redes sociais todas. Isso é Felipe Neto, o covarde que espalha mentira todo dia no Twitter, mas é o intocável do Conselhão. Vai ser um processo bastante elucidativo. Então, ui, o Pavinato não mostrou nenhum medo de ser processado pelo Felipe Neto, não. Ao contrário, está dizendo aqui que adoraria ser processado para... Elucidar essa situação perante a justiça. E aí, teve mais. O Pavinaz também escreveu assim: Se alguém puder passar para o Felipe Neto na justiça, ele vai poder explicar todas as fake news e mensagens de ódio que ele vem publicando no Twitter. Porque já separei uma a uma. Ele disse que não encontrou o nome dele na matéria, mas não negou que dissemina desinformação. Noting. Então, né, ele não está com nenhum medo, novamente, de ser processado pelo Felipe Neto. Ao contrário, vai na justiça para mostrar quem realmente tem mensagens de fake news e mensagens de ódio. Honestamente, eu não acho que vai acontecer nada com o Nelipe Feto agora que ele tem o STF do lado dele ele está no conselhão do Dilma na cabeça desses caras eles podem absolutamente tudo e a justiça na minha opinião vai ficar do lado deles mas né, o Pavinato aqui mostrando que é muito macho e não tem nenhum medo não tá e aqui tem o último post do Pavinato que ele diz assim é Felipe Neto o material da minha parte está ficando cada vez mais vasto se você não processar Processo eu? Canalha! <risos> então, né? Você mexeu, acho que o cara errado, Felipe Neto. O cara não tem medo, não. E aí ele fez um post aqui que o Felipe Neto disse que era fake, que não tinha lá nada, nenhuma matéria que existia, mas ele, o próprio Pavinato, coloca a matéria aqui que eu vou ler o trecho para vocês. A milícia digital petista atuou desde o início com método e organização. Muitas das fake news que varreram as redes sociais com ataques aos candidatos do PL foram produzidas por uma equipe de jovens militantes sob a coordenação de Janones, que a gente sabe que é um mega de um canalha, que a esquerda acha uma maravilha, nossa, ele está usando o veneno da direita contra a própria direita. Eu só queria dizer uma coisa. Depois de quase quatro anos de inquérito das fake news, um tempo absurdo, será que alguém pode mostrar uma única fake news que eu tenha produzido? Uma única mentira para justificar toda a perseguição contra nós? Nada. A gente é perseguido pelo Google, a gente é perseguido por deputados, por senadores, por governadores, por prefeito, por ministro da STF. Só que eles não têm uma única fake news, uma única mentira para nos mostrar. Sabe o que é essa fake news? Porque eles não querem falar? É a gente chamando eles de corruptos, mafiosos, o que não deixa de ser a absoluta verdade para qualquer brasileiro. Então, novamente, eles precisam aqui se justificar. E aí continua. A matéria-prima, além dos acontecimentos políticos do dia a dia, era colhida em fóruns na chamada Dark Web ambiente da internet onde é possível comprar e vender informações sigilosas e discutir assuntos, inclusive ilegais, sem deixar rastros. O passo seguinte da estratégia era mais simples. As postagens eram encaminhadas a grupos de transmissão, do qual faziam parte jornalistas alinhados ao PT, políticos famosos e influenciadores digitais, ou seja, esse é o verdadeiro gabinete do ódio. E aí eles colocam aqui, como Felipe Neto, e te pegaram Felipe Neto, como é que fica? Enate Finanças, calcula-se que cada peça produzida exigia mais de 60 milhões de seguidores. Diante da repercussão, algumas publicações obrigaram o presidente a se explicar em público. Então é aquela velha máxima, né? eles sempre acusam do que são, eles sempre acusam do que eles mesmos fazem. A esquerda não é só um conselhão agora que é oficial pelo Dilma, eles vêm se unindo, se financiando entre si, exatamente como acusaram a direita. Só que o problema da direita é que isso nunca aconteceu, a direita nunca foi unida em nada, a direita nunca foi financiada por bilionário nenhum, e, na minha opinião, eles acusaram tudo isso antes que pudesse se tornar realidade. Imagina se a gente tivesse realmente uma direita unida. Imaginem se a gente realmente tivesse um gabinete onde a gente discutisse nossas pautas. Imagina mesmo se o velho da Ravan o cara lá da, da academia, não sei qual que é, até agora, realmente estivesse financiando nossos canais. A gente não estaria do jeito que está hoje, completamente destruídos. Alguns até agora não podem mais... Falaram nada na internet, como é o caso do Terça Livre. Então isso, infelizmente, nunca aconteceu. Quem me dera, tivesse acontecido. Mas é exatamente o que a esquerda tem feito. O gabinete do amor deles é mais do que real. É escancarado agora como tal conselhão. Tá bom? Eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Além de apoiar a nossa rifa, também entrem no nosso perfil do COS TV, se registrem lá, por favor. Estamos rumo a 200 seguidores, conto com o apoio de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.